Pessoal, esse vídeo é uma resposta ao Kim Pain, que é um sujeito que tem um bigode esquisitíssimo e que vive na Austrália para fugir dos crimes que comete para não ser preso aqui no Brasil. Trata-se, portanto, de um criminoso, né? Então, em primeiro lugar, vamos ver o que, que o Kim Pain disse. O MBL deve estar orgulhoso. Desde 2019, abraçaram o PT, né? Ou seja, fazer oposição à corrupção do Bolsonaro, a traição de nomear Augusto Aras como um petista para PGR, né? Que agora tá se voltando. Eu quero Saber Kim Paim, como é que você defende Augusto Aras agora? Que ele tá investigando, denunciando e prender o um bolsonarista, que ele tá investigando Jair Bolsonaro. Como é que você defende agora, né? Do nosso rompimento de 2019, parte foi por essa traição da nomeação de um petista para PGR, né? Quem saiu ao PT? Quem teve os votos dos senadores do PT? Muito bem. Trabalharam juntos com a turma do Dilma para impeachmentar Bolsonaro, fizeram os atos do dia 12 com apoio de todos os setores da esquerda brasileira. Elegeram o Lula, hoje o Pacheco. Vão ganhar cargos? Kataguiri ministro, vamos falar sobre Cada um desses pontos, sobre cada Uma dessas baboseiras do Kim Paim Dessas teorias conspiratórias Que ele gosta de vender para os seus seguidores para ganhar dinheiro, para ganhar visualizações De maluco, logo depois que você se inscrever No canal, clicar no sininho para receber as notificações Logo depois também Que você entrar no nosso Gado Combate No Gado Combate as cartas Já estão disponíveis para você que quiser fazer O seu combate, né, temos aqui Inclusive tem as cartas em mãos do Mamãe Mamei, tem o Mamãe Mamei Tem aqui, ó, o Kim Catacoquinho Tem também aqui, ó, o Poderoso Supremo X Né, que todos os patriotas São eliminados imediatamente Então, vamos que vamos, né? Entra no nosso Discord também, se você quiser mandar a sugestão De projeto de lei, Cata Games O no no nosso novo canal de games, que eu faço Transmissões ao vivo lá, também na nossa Twitch Congresso online da MBL. É, é, o congresso absolutamente Gratuito, com a presença de governadores Com a presença de ex-ministros, senadores, de deputados, de figuras importantes sobre o renascimento do Danilo Gentili com, com o tema do renascimento da direita brasileira, da reconstrução da direita brasileira. Participe do congresso mbl.org barra congresso. O link vai estar tá aí na descrição e aqui também no vídeo pra você que quiser assistir. Vamos lá. Primeiro ponto, né? Desde 2019 abraçaram o PT. Primeiro, quem nomeou Augusto Aras pro Procuradoria Geral da República? Jair Bolsonaro. Quem nomeou Cássio Nunes, que permitiu que Lula disputasse as eleições? Jair Bolsonaro. Quem disse que era a Melhor Lula solto do que preso E articulou para que o Lula fosse solto Eduardo Bolsonaro Editor, coloca aí o um vídeo do Eduardo Bolsonaro Falando que era melhor Lula solto do que preso Por mim, se eu fosse pensar politicamente É muito melhor o Lula solto O Lula solto vai reviver Aquele sentimento antipetista Que uniu Todo mundo nas ruas pra tirar Dilma Rousseff. Pro Bolsonaro, pra aumentar a polarização, para as pessoas se unirem em torno do Bolsonaro, né? Ele foi tão incompetente, né? Foi tão burro <risos> e tão corrupto e tão traidor que ele teve a capacidade de perder a eleição pra um condenado, pra um bandido, né? Agora, ele próprio, Jair Bolsonaro, um bandido também, perdeu completamente a moral e perdeu a eleição em razão disso, né? Trabalharam juntos com a turma do Dilma pra impeachment o Bolsonaro. Aqui, uma baboseira imensa, né, assim como protocolei o impeachment da Dilma com o Eduardo Cunha e, e tive reuniões e me articulei com o Centrão pra derrubar a Dilma da mesma maneira, trabalhar pra derrubar o Bolsonaro sentei sim com a esquerda sentei sim com o presidente da Câmara pra protocolar o pedido de impeachment e pra derrubar o presidente da República quando você quer derrubar o presidente da República você não escolhe aliado não, vamos lá fizeram atos do dia 12 com apoio de todos os setores da esquerda brasileira mentira, quem se lembra da manifestação do dia 12 lembra que o PT foi contra Lembra que o PT boicotou, porque o PT queria Bolsonaro no poder, o PT nunca quis o impeachment, o PT nunca quis o impeachment, o pedido de impeachment protocolado pelo PT era pró-forma, para inglês ver, pra fingir, né? pra sinalizar pra militância. Porque na hora de fazer a manifestação mais importante pra derrubar o Bolsonaro, o PT boicotou a manifestação e passou a atacar todo mundo que participava da manifestação. Né? Ou seja, para PT interessava manter o Bolsonaro no poder Porque eles sabiam que disputando a eleição com o Bolsonaro A única chance do Lula vencer as eleições Era disputar a eleição com o Bolsonaro Se o Bolsonaro tivesse sofrido impeachment O concorrente do Lula seria outro E o Lula jamais teria vencido Porque não há no país uma pessoa com uma rejeição maior do que o Lula Tirando o Bolsonaro Justamente por isso os petistas ajudaram a manter o Bolsonaro no poder Elegeram o Lula né? Bom, quem elegeu o Lula foi Jair Bolsonaro traindo seus valores, eu não disputei eleição né? eu não tava com a máquina do governo federal na mão, né? eu não saí distribuindo dezenas de milhares de cargos eu não coloquei um réu né, no petrolão como meu ministro da Casa Civil, eu não votei a favor da emenda mercadante que permitiu que político e que qualquer imbecil sem capacidade técnica ocupasse cargo em empresa estatal os bolsonaristas votaram, eu não votei a favor de PEC da vingança para perseguir promotor que investiga corrupção os bolsonaristas votaram, eu não Votei a favor de PEC de impunidade para impedir que deputado fosse preso. Os bolsonaristas votaram. Ou seja, o próprio Bolsonaro perdeu a eleição para ele mesmo, senhor Kim Paim. Apesar da sua teoria conspiratória, de querer colocar todo mundo que é contra o Bolsonaro como gente de esquerda. É um pensamento de gente burra. E você sabe disso. E você usa isso para ganhar dinheiro dos seus seguidores, né? Que são um gado que não pensa por si próprio. Porque se pensasse por si próprio, bastava pesquisar no site da Câmara dos Deputados todas as vezes em que o PT se aliou a Jair Bolsonaro e quando Jair Bolsonaro se reuniu com Glaze Hoffman pra negociar votações dentro da Câmara dos Deputados. Ah, elegeram Lula, já respondi hoje o Pacheco. aí Pacheco foi o candidato de Jair Bolsonaro. Pacheco obteve o apoio de Jair Bolsonaro na sua primeira eleição. Assim como Rodrigo Maia obteve o apoio de Jair Bolsonaro na primeira eleição, viviam dizendo ah, o Quinho Maia, o Quinho Maia, o Quinho Maia eu não votei no Maia. Eu não votei no Maia, né? Diferente dos deputados bolsonaristas. Já Jair Bolsonaro, o que já falou sobre o Rodrigo Maia, estamos namorando, né? Estamos numa relação, num caso de casamento, por aí vai. Depois apoiou o Arthur Lira. Agora o Arthur Lira voltou pro Lula, né? Então se nós temos um presidente da Câmara que faz aliança com o Lula, é graças a Jair Bolsonaro ter escolhido ele pra ser o seu presidente da Câmara. Se nós temos hoje um presidente do Senado que não vai conter os abusos do Supremo Tribunal Federal e não vai conter a agenda de retrocesso econômico de liberdade individual do governo petista foi graças a Jair Bolsonaro que fez aliança com o PT para eleger o Pacheco. Olhem as notícias da época, coloca na tela, editor, coloca na tela que o PT e junto com o Bolsonaro apoiou Rodrigo Pacheco e ele com a caneta na mão, óbvio, se reelegeu, né? Agora, cataguiri ministro, né? Olha que coisa bizarra, olha que coisa tosca, né? Justamente quem mais entrou com ações, quem mais trabalhou em janeiro enquanto o Baninha tava tirando férias com dinheiro público indo tinha gente aqui no Brasil fazendo oposição de verdade, entrando com ação contra o governo, constrangendo o governo com o Ministério da Verdade, constrangendo o governo contra o aumento de imposto de 180 bi, constrangendo o governo contra e obstruindo contra né, o voto de qualidade, a volta do voto de qualidade do CARF, trabalhando contra a agenda de retrocesso do ministro do Trabalho, que ia é acabar com a reforma trabalhista, tinha gente no Brasil trabalhando. Agora, gente passeando em Dubai, com dinheiro público, onde é que tava Jair Bolsonaro, onde é que tava roubando picanha e camarão do Palácio da Alvorada pra levar embora, né, Michele Bolsonaro, onde é que tava, roubando moeda que jogaram no espelho d'água. Então, o senhor tome vergonha na cara, senhor Kim Paim, e pare de espalhar notícia falsa. Você tá na Austrália, soltando esse monte de mentira, cometendo esse monte de crime, pra fugir da sua responsabilidade. E se você sabe que você pisasse aqui no Brasil, você tá proibido de pisar no Brasil, porque senão você iria pro Chilindró, pelos crimes que você cometeu, né, pelas mentiras que você espalha, pelos atentados contra o Estado Democrático e de Direito, que você já deveria estar tá preso, deveria estar tá na cadeia, senhor Kim Paim, tá?